Viva, saudações, na paz serena do Senhor. Vamos ler uma palavra, Salmo 14, 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Muito interessante texto. A palavra traduzida por entendimento significa primariamente, até, e originalmente, ser prudente, daí a prudência ligada com a sabedoria, prudente, silencioso, a prudência está ligada com o silêncio interior, e buscar ao Senhor tem a ver com essa dimensão, uma dimensão contemplativa, misteriosa, ponderar no Senhor, ponderar nos seus caminhos, é muito importante esta dimensão de quietude, de serenidade.